Boa tarde para todos aí gente, com mais um vídeo aí, o primeiro vídeo nosso aí do canal SM20 aí galera Sou o Daniel Silva e vou começar a fazer os vídeos aí do SM20 aí galera Eu vou mostrar mais ou menos o jeito que é hoje o jogo aqui para vocês galera Numa conta que eu tenho, no próximo vídeo eu vou mandar, vou fazer numa página nova os vídeos, vou começar a uma página nova do SM20. Olha lá, essa aqui é a do Já tô jogando com o Corinthians, galera. Tô jogando com o Corinthians aí. É. Esperar carregando aqui. Do S20, galera. Aqui eu tô jogando com o Corinthians, tô no, na terceira temporada já. Terceira temporada aí, galera. Aqui me mostra aqui que o Corinthians tá com. 50 pontos aí, galera 50 pontos aí Com 21 jogos, 16 vitórias 2 empates, 3 derrotas 24 gols e 50 pontos Galera, tô aí, tô bem Na frente aí, com 4 pontos No segundo lugar, que é o Flamengo É um Flamengo aí, galera, quando vocês for jogar Galera, eu vou deixar bem um aviso aqui pra vocês Aqui, ó, os melhores times de jogar É Flamengo Palmeiras, Corinthians São Paulo E Grêmio, galera o Santos também é muito bom Porque, gente, os times melhores pra gente jogar o SM20 aí, galera Vou deixar bem avisado aí para vocês E os outros times pequenos são bons também, galera Bom pegar para começar a fazer um time novo, sabe? Porque o Bahia é muito bom também para fazer um time novo E aqui, galera, vou mostrar pra vocês Aqui, ó, é, é os campeonatos que a gente disputa no SM20 aí, ó é o Campeonato Brasileiro, que é a Série A Tem o Campeonato Série B Copa do Brasil Aí, galera, Copa do Brasil A Copa Libertadores, galera Tá aqui, ó aqui o... E a Copa Sul-Americana, galera Aqui, que é a Copa Sul-Americana Na Copa do Brasil, nós, nós... Deixa eu ver se nós tá Acho que nós, nós tá, galera nós, tá, nós passou pra próxima fase Contra o Santos, aí na Copa Libertadores nós estamos também, contra o Atlético E na Copa Sul-Americana é só os times que saíram e os times que já foram, beleza, galera? E aqui, galera, aqui é o seu elenco, galera Vamos aí, ó, na, quando você quiser ver seu elenco aí, ó E aqui é seu elenco B E os emprestados que você empresta durante a temporada, beleza? E quando você quer voltar na tela inicial, você tem que vir nessa casinha aqui, ó Você vem na casinha, volta tudo pra cá Aqui as mensagens que, os, que manda pra você durante o jogo. E aqui é seu time, contar, tá, você pode montar suas coisas, 4 4 não sei o que, quando você quiser, galera. É, aqui é os, a volta para aquela tela do, dos campeonatos, galera. E aqui, aqui é... É o seu lugar, Redes de olhares, campo, treino, estádio Espaço do clube, academia, galera E aqui é a transferência, galera, ó É a parte da transferência Aqui é os jogadores que estão na lista de, de transferências no momento Aqui é a lista de empréstimo, galera Lita, Lista de empréstimo Lista preferencial sem contrato, é os jogadores que estão sem contrato E todas as transferências que já foram com, com tem de, foi trans, Deu certo, beleza galera? E aqui é a pesquisa galera é Aqui é onde você pesquisa um jogador que você quiser Tem como você pesquisar pelo país, pelo campeonato, pelo valor, fim de contrato, posição, nacionalidade Detalhe de transferência e idade, jogador. beleza galera? Aqui é seu nível que você tá, galera, bem embaixo aqui, ó. E aqui no dinheiro, aqui embaixo, aqui é dinheiro, é as moedas, os energéticos, beleza, galera? E eu vou... Galera, curte, comenta e vi, inscreve no canal aí, ó, no YouTube, galera, valeu. Dá um salve aí. Falou, família! Beleza? E deixa os seus comentários, galera, deixa o um comentário. Porque o comentário ajuda a gente, beleza?